Olá, minha gente, estamos de volta. Eu queria, antes de mais nada, pedir a todos e todas que nos acompanhem no, nas nossas redes sociais que deixe lá seu comentário, seu, sua curtida, porque essas manifestações são muito importantes para nós, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Hoje vamos falar de pandemia e chacina, é, uma das maiores chacinas da história do país acontece em meio à maior pandemia do século. Nesta última, na pandemia, os que mais morreram e continuam morrendo têm sido os pobres e pretos. Na outra, na chacina, só morreram pobres, pretos e pardos. Como se vê, a morte não é isonômica e reflete como um espelho as desigualdades sociais. Isso significa que ela, a morte, um fato natural em si mesmo, é também um fato social, ou seja, um fato socialmente construído, delineado, circunscrito ou pela violência imediata do Estado, Omissão na pandemia e intervenção violenta da polícia na chacina ou, imediatamente, por uma herança colonial escravista que perpetua as nossas vítimas preferenciais. A barbárie do Jacarezinho e as quase 450 mil vítimas da pandemia, em que predominam as mortes com viés étnico-racista, constituem ao mesmo tempo uma vergonha nacional e uma prova de que o Brasil permanece prisioneiro de seu passado tão iníquo quanto resiliente, insistente, intocável intocável pelo silêncio de muitos que não ousam, porque não sentem e não sofrem na pele, afrontar as estruturas racistas que produzem e reproduzem a miséria e as desigualdades do nosso cotidiano, a revelar que há mesmo vidas que não importam e mortes que não merecem sequer um lamento, uma indignação. De silêncio em silêncio, a morte seletiva vai se naturalizando, vai voltando a ser apenas um fato natural, talvez até aceitável. O silêncio dos bons é o fermento dos regimes genocidas, como foi no nazifascismo do século XX na Europa. Já o falatório dos maus é o responsável pela necropolítica de um Estado ou de um governo que mantém a polícia mais letal do mundo e abriga um dos governos mais genocidas da história brasileira. Diante da pandemia, o presidente da república diz que vai morrer quem tiver que morrer. E daí? E diante... Da chacina, o vice-presidente afirma que só morreu o bandido. O que explica esse desprezo pela vida, senão o gosto pela morte? Enquanto isso, nas redes sociais, uma horda de milicianos imbecis, reproduzindo a leviandade de seus líderes políticos, comemora a morte dos moradores do Jacarezinho, dizendo que morreu foi pouco. Se já seria chocante a ausência de compaixão, imaginem esse contentamento com a morte, essa celebração da barbárie. Não há saída para um povo que não sabe fazer distinção entre civilização e barbárie. Um povo que não consegue perceber na sua própria identidade a violência estrutural que nos constituiu no passado e que brutaliza o nosso presente. Um horror ocultado pela escuridão das trevas que envolvem nossos olhos, nossas consciências e inconsciências. Seguimos, enfim, prisioneiros do dilema infernal de viver num país bonito por natureza e horrível por opção. Por hoje era isso. Agradeço muito a companhia de vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado. Você sabe